de gente que entende o mercado e sabe as, os buracos da lei brasileira, mas uhum. a, isso aqui tudo é, é corrupção grossa. Quando você vende ações de uma empresa, elas têm um preço de varejo na Bolsa. Então a ação do Banco do Brasil hoje está valendo R$ 28,30, caiu 1%, subiu 2% e tal. Quando você vende o controle, essas ações têm que ir para um leilão porque elas têm um sobrevalor muito grande, porque você não está mais vendendo o varejo, você está vendendo o controle da empresa. A partir daí você fica com o avião da empresa, você fica com os free benefits da empresa, que são pagamento de mordomia, o, o, o valor dos salários dos executivos, o laboratório. você pula o controle. Então, toda a operação que vende o controle, o valor das ações é outro, muito maior do que o valor da ação do dia a dia. O Bolsonaro vendeu as ações da, da, da, da BR de Bora com o controle pelo preço do varejo. Caralho! Eu denunciei, ele demitiu o presidente da Petrobras Mas tem mais um Caralho, cara A Petrobras é uma empresa